Bom dia, bom dia a todos. Senhor ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, ministro do Turismo, eh, queria dizer que é uma alegria imensa receber aqui a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Abdullah Bin Zayed al Nahyan, eh, para eh, celebrar e concretizar o início do de uma parceria mais profunda e uma parceria que será muito produtiva entre o Brasil e os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes são um dos nossos melhores parceiros já no Oriente Médio e eu tenho certeza de que a potencialidade desse relacionamento já está dando frutos agora, já neste início de... De novo governo aqui no Brasil, eh, como comprova a assinatura desses eh, instrumentos que nós acabamos de, de assinar, eh, que tem a ver com áreas diferentes onde nós estamos cooperando, com eh, a área de, eh, econômica, evidentemente, através do acordo de investimentos. O Brasil eh, já tem investimentos eh, importantes no, nos Emirados Árabes, eh, na área de indústria de alimentação, por exemplo, eh, e queremos. Eh, atrair muito mais investimento dos Emirados Árabes no Brasil, onde a potencialidade é imensa por causa, da, sobretudo, do potencial dos fundos de investimento dos Emirados Árabes. Essa é a sexta visita do, do ministro ao Brasil, como ele me dizia, evidência da, da importância mutuamente atribuída à cooperação bilateral. É uma cooperação que já existia, já vinha do, do governo anterior no Brasil. Eu reconheço que eh, foi feito já um, um esforço, alguns acordos já foram assinados e agora nós estamos eh, colocando essa parceria em, uma, em um novo nível. É... Nós discutimos eh, na nossa reunião temas eh, bilaterais, sobretudo nessa área de comércio e investimentos, e eh, discutimos eh, com grande destaque eh, temas regionais. No caso da, do, dos Emirados Árabes, ouvimos eh, a percepção sobre a situação no Oriente Médio, eh, sobre a a relação com vizinhos, o problema de, eh, que se enfrenta hoje no Iêmen, por exemplo, eh, e, e a luta contra o terrorismo em toda aquela região, eh, na qual o Brasil está pronto para eh, a, apoiar os esforços de, eh, eh, em favor da paz, em favor da, da estabilidade na, naquela região. Eh, e no caso da nossa região, eh, expressei a nossa eh, preocupação e a, o nosso empenho no caso do Brasil e de outros países da região, de ajudar a Venezuela a finalmente conseguir uma transição democrática no seu país e ter um governo plenamente democrático. E uh, trocamos impressões sobre isso e sobre a, a necessidade de que toda a comunidade internacional se una para encontrar uma. ajudar a Venezuela a encontrar uma uma solução. Na parte comercial, queria dizer que mais de 30 empresas brasileiras já estão presentes no, nos Emirados Árabes, que conta também com o escritório da Apex Brasil, enquanto os Emirados Árabes têm já importantes investimentos no Brasil em áreas de infraestrutura financeira, hotelaria, mas tenho certeza que estamos no começo de uma relação muito mais intensa nessa área. E de modo com muito destaque na, na área de turismo, onde acabamos de, de, de ter esse instrumento assinado entre o ministro do Turismo e o ministro da, do dos Emirados Árabes. É, onde é, já estamos, aliás, fazendo, junto com o ministro Marcelo aqui, desde o começo do governo, um esforço muito grande na promoção do turismo e, e o ministro Marcelo tem, tem feito um trabalho extraordinário já nesse início de governo, nessa nessa área. Os Emirados Árabes têm também um potencial enorme como é, emissor de turismo e como hub de turismo, é, tanto é, receptivo quanto emissor, é, de modo que, com isso, temos uma parceria que se traduz em várias ações, econômico e investimento, todos os acordos de cooperação jurídica que nós assinamos, o turismo e eh, todo esse, esse diálogo importantíssimo político para que entendamos melhor o que está acontecendo nas nossas respectivas regiões. Então, sou um grande entusiasta dessa parceria com, com os Emirados Árabes e eh, finalizar dizendo que é uma grande honra estar aqui com, com o ministro e, e acompanhá-lo esta tarde, um pouco mais, mais adiante, eh, numa visita que faremos ao presidente Jair Bolsonaro. Obrigado.